Ó, a configuração do Corsair, do fone de ouvido Corsair, funciona da seguinte forma. Eu só consegui descobrir, ele é meio fora do padrão. Eu só consegui descobrir porque o que sobrou do fone, da ponta do fone, estava meio conectado ali. É, a pontinha, uma ponta de qualidade, Sennheiser. Configuração aqui. E essa daqui é a configuração em relação às cores do do fone do Corsair, que tem branco, tem um que é, é cru ali, é, sem malha, é só a malha, um verde, um vermelho e um azul. E aí ficou o branco como, como se fosse negativo, que aí ele é, dá continuidade com essa parte. O próximo é azul, que é o lado esquerdo, é né, o fone lado esquerdo, depois o vermelho, fone lado direito. E esse daqui é uma comunicação provavelmente do do microfone. Só que só o verde não fica bom, só a malha não fica bom. Então é o verde com a malha. Dá de verificar aqui que eles são, que eles vinham juntos, tá? E apesar de estar tá cortado ali, ficou, ficou ok, testado, tudo certinho, tá? Então para conferir também os dois lados, eu anotei aqui, ó, né? Branco sem malha, vermelho e azul. Dá de usar o um multímetro em continuidade para para verificar a continuidade. E é isso aí. Espero ajudar. Ó, configuração na tela aí, uns segundos para dar um pause no vídeo.